Fala, player! Beleza? Willzer aqui. Player, hoje a gente vai de gameplay de Forza Horizon 4 e a gente vai dar um tapa nessa senhora aqui, na realidade, nessa perua, também conhecida como Kombi. Então a gente vai dar uma volta agora só para ver como que ela é, sem tunagem nenhuma, tá? E sem customização nenhuma. E depois a gente vai dar uma tunada legal nela para ver se a gente consegue deixar ela bem bacana e umas corridas aí para ver o que rola. Bora lá? Ai, que... Eu tô jogando aqui com um, um G920, tá? Vamos ver o quanto que essa bichona tá andando aqui. Vamos ver o um interno dela. O interior dela. Ah, mano. Horizon entrega muito bem, né, cara? Olha o motorzinho dela. Ah, louco, Calma, tio. Mano. Ela dá 100 na banguela. <risos> não anda, mano. Você tá doido, cara, tio. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos pegar a subidinha só pra ver se ela vai de boa. Caraca, velho. Ó. 76 já não tá indo, hein? Terceninha. Ó, já tá pedindo um arrego já, ó. Força bem embaixo embaixo Ainda bem que a gente conseguiu pegar no... Como chama? Vindo embalo Mas bora lá, vamos dar uma customizada então nela Bom, primeiro vamos ver as rodinhas que tem aqui Tem que deixar ela aqui Vamos ver aqui Aderência, aderência, aderência Deixar isso aqui Deixar o pneu largo né cara Vamos ver aqui Esse é o, esse é o dianteiro porque ela vem com esse pneuzinho aqui, cara, de, de Caloi 10, ó. <risos> Não, a gente tem que colocar uma de roda. Vamos ver aqui se tem alguma roda legal. Tem que rebaixar ele, né, também. É claro. Tem que dar uma de rebaixada nela, que é... Mola. Não, tem que deixar... É isso aí, deixa ela, deixa ela no chão. Vou colocar ela... Enfim, eu vou montando aqui, porque senão vai demorar muito. E daqui a pouco a gente já sai com ela. Eu vou mudar a cor dela também para um. Para um azul. Um. um aliás, desculpa. continuar trabalhando. Um azul calcinha. Aí, player, olha como a lindona ficou. Coloquei o azul calcinha. Rebaixei a bichona. Umas rodas meio gaúchas aí. Ó, escapamento para fora. Ó, como que ela tá aqui, ó. São, ó, ó. Bem rebaixadão. Agora sim, hein. Ó, oh, que da hora. Bonita, né, mano? <risos> Olha isso, mano. Olha isso, velho. Tá uma besta. Tá braba, tá braba. Olha isso, mano. Tá até difícil de controlar, velho. Olha isso, mano. Cadê o cara? Vamos ver se a gente pega o maluco. Olha isso, velho. <risos> que da hora, mano. Vamos pegar esse trouxa aqui, ó. E aí, mano? E aí, quer tirar um racha aqui, maluco? Quer tirar um racha? Ui, é isso, velho. Tá muito forte. Ele tá com escort, mano. Bora, mano. Não. <risos> e aí? Não faz a curva. Ela não faz a curva, velho, tá muito forte Bora lá, né? Bora lá, galera Bora lá Olha os carrinhos, mano <risos> Olha os carrinhos, mano, que da hora oh. Ah, não, velho É um carro muito velho, mano Que isso Ah, não, corre também, velho Olha isso Bora, bora, bora, bora carrinho velho mano, achei que era da hora calma, calma, calma porque aqui é o bicho tá ignorante, tá bruto qualquer vacilo aqui é é mato nossa velho Ela tá muito forte Curvinha ah, direitinho ah, tá muito fácil essa né velho bicho aqui o retardatário já Olha o carrinho, mano. Parece o carrinho do Carros. Olha isso, mano. Tá muito louca essa comanda, mano. Ah, player. Olha só. Uma Ferrari aqui, ó. Vamos fazer ela comer poeira já. Essa senhora aqui. Essa combosa. Vai, vai, vai, vai. Vamos aqui no... Beleza. Acelera. Tá. Olha oh, é isso, mano. Ai. Sai, mano. Sai. Sai me atrapalhando. Otário! Olha é isso, mano. Que sujeira esse carro na curva. Você lembrava do Need for Speed, velho. Que tava bem pra caramba e do nada apareceu um carro, né? Se batendo num carro, parecia que eu tinha batido num poste. Sai maluco, sai maluco. Sai maluco. E é isso, mano. Que sujeira. cara vem me fechando, cara. Que sujeira esse cara, velho. O um cara aqui, ó. Tem a Minha cola também. Caramba, mano, o cara, o cara é bom mesmo, hein? Você é um bichão mesmo, mano? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mas beleza, Fombosa, bora, bora, bora. A gente não desacredita, não desacredita, não. Acelera. desacredita, não. Vambora. Cara, é é difícil, mano. O cara não erra, velho. É lógico, né? É máquina, computador, assim, Vai errar. Ah, foi uma corrida boa, Player. Não foi uma corrida ruim não. É, tá bom. Beleza. Mas ó, o carro tá bom, velho. Vamos lá, ver o que a gente vai ganhar nessa palhaçada. Ganhamos. 230. Uh, Miréis. Ó a Lamborghini ali, ó. Agora só o carrão também, hein? Lamborghini já ficou. Ó, a Ferrari. A Ferrari, a Ferrari. Vai peidar. Olha é isso, mano. Ele cortou bonito aqui. De lado, vem para ultrapassagem. No Aí, capricho é só. No capricho. Ó, o capricho no capricho. A combosa chegando. Respeita, respeita a minha história, querido. Faz tempo. Respeita a minha história aqui desde 1963. Nossa, nossa. <risos> Mano, já tem um carro de Lego aqui No capricho foi. No capricho Boa. Acelera Acelera muito Acelera, acelera muito, devagar Acelera, lindo, acelera já era. Boa pai Ih, mana! Dancinha... Dancinha da vitória. Mano, ela tá bonita demais, velho. É isso. Boa! Player, de novo aqui, à noite, no centrão. Só que agora no cockpit da Combosa. Aquele volante gigante Olha isso, player Ela tá muito estúpida, né, velho? A galera, a galera descolou geral, velho Quase 200, quase 300 por hora Beleza, beleza, beleza Sai. Sai, maluco Sai, maluco Beleza, beleza Ó, só tem a Lamborghini ali, eu acho Acho que é uma Lamborghini ah, mano, vai dar pra pegar, hein? Acelera. Vai dar pegar, Acelera muito. Começou a chover. É. Tá embaixo. Um carro aqui. E tem outro, cara... tem outro carro atrás de mim? Não. Vou tentar pegar aqui na curva. Ah, esse cara atrapalhou, hein? Vou pegar o vácuo aqui, ó. Vai colocar de lado. Vem pra ultrapassagem. O Boa. No capricho. Ó, oh, ó. Oh, é. Ele tá do meu lado aqui, ó. Boa! Opa! Bora! Abrimos, abrimos. Oh. Ah, não, velho. Agora... Não, não mereço isso, mano. Abre Abra o olho, porra! Merece isso, mano. Depois dessa coisa tão boa. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou, dar, eu vou, eu vou, vou dar, usar o, o recurso do jogo aqui. É, seria sacanagem, né? Boa. <risos> ah, da hora, da hora. Foi boa, foi boa. Tirando aquela última, uma, da, no finalzinho ali, quando teve aquela curva, a gente teve que voltar, né? Dancinha da Vitória, o maluco de Papai Noel, véio. meu Deus. Então, player, o que, que vocês acharam do vídeo aí? Acharam bacana? Ela ficou estúpida, né, cara? Olha isso. <risos> ficou da hora essa Kombi. Me falem o que vocês acharam aí. Se vocês curtiram do vídeo, coloquem nos comentários aí o que vocês acharam. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho, compartilhe e comente o que vocês acharam. E se vocês querem que eu traga outros vídeos parecidos com esse de Forza Horizon, tá? De tunagem aqui. Tem vários carros antigos e dá pra fazer uma brincadeira bem legal. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Valeu e fui!